Bom, boa tarde, amigos. Eu sou Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui das variônicas da número 2, da número 3 e da número 4. E essas aqui são as a número 2. Você pode trabalhar com elas com um comando. Você pode trabalhar com elas também por. É um testemunho Aqui a você tira o tampão dela, coloca testemunho você pode trabalhar, por exemplo, com diamante, com ouro, com outro tipo de pedra com topaz, com ametista, cada um você caça uma coisa e você pode também comandar ela, aquilo que você quer caçar com ela então esse mês nós vamos entrar com uma promoção Dessa número 2, da número 3 e da número 4 Nós vamos ter uma promoção com bom desconto, vamos ter um desconto aí grande Vai ser mais de 500 reais de desconto de cada um é, Eu não tenho feito é, uma promoção antes por devido seguinte, porque não não estava conseguindo que estava vendendo o que eu estava conseguindo fabricar mas agora eu consegui adiantar adiantar uns pais delas então a eu tô, já tenho aqui três prontas e tô com mais sete também terminando dessa número 2 e essas é, estão prontas pronta para viajar e nós vamos estar com essa promoção agora do dia, a partir da manhã até o dia 10, né? dia 10 de junho E o pessoal pode adquirir aí direto pelo canal e pode adquirir também pelo Mercado Livre Lembrando pessoal aí que entrar em contato entrar pelo zap entre em contato no zap porque é fácil a gente passar foto e, e ter um contato melhor. Tem dois contatos embaixo do vídeo, pode ser qualquer um dos dois contatos. Essa aqui é a número 3, que ela é toda curta. Você pode carregá-la no bolso curtinha. Pode colocar no bolso e carregar ela no bolso. Você pode também trabalhar com ela com testemunho. Você tira o tampão, coloca. Se quiser colocar na câmera, tampa. A outra, a mesma coisa. Você coloca testemunho dos dois lados, tampa. E lembrando, pessoal, que essas, essas variantes, tanto número 2, número 3, número 4, elas são todas especial. É um material especial para você trabalhar. Tanto com testemunho como trabalhar com comando Você comandar ela você caçar o que você quer caçar com ela Agora Vamos falar aqui um pouco aqui da, da número 4 Essa aqui é a número 4 Ela, ela é uma olhada assim ela parece um pouco mais simples Mas ela não é simples, você pode trabalhar com testemunho E pode trabalhar com comando com essa número 4 pode bem, né, abrir ela aqui ó, né, você abriu, você coloca o testemunha fecha, tá fechada, ela não abre à toa, depois que você fecha aqui a pressão dela, não abre à toa você quer abrir aqui você puxa, que a, a pressão lá abre então é muito importante ela, e essa tem um desconto também muito bom também hoje o desconto dela vai girar em torno de cada uma, dela vai girar em torno de 500 reais de desconto de cada uma é que você tanto pode adquirir elas também direto aqui pelo canal e você pode também adquirir pelo Mercado Livre o preço que está no Mercado Livre lá nós vamos baixar ele lá no Mercado Livre pode ser pode ser parcelado pode ser parcelado acho que até 12 vezes e aqui direto no canal também tem como ser parcelado por exemplo, se quer adquirir um fardo, um dois, um três, um quatro aqui tem como é fazer uma, a parcela também e até 10 vezes eu consigo enviar o link para a pessoa que, que ele possa parcelar então é, por exemplo, 10 parcelas no cartão e a gente consegue fazer também direto pelo canal e também pelo Mercado Livre também, que pode ser parcelado lá em várias, pelo cartão lá até 18 vezes E lembrando aí o pessoal que essa promoção só é possível porque eu consegui adiantar umas parvelas. Então eu vou ter entre a 2, a 3 e a 4, eu vou ter mais ou menos uns 30 jogos prontos. Então eu consigo atender a demanda dessa promoção. Agora, depois que chegar no dia 10 do mês que vem, ela, aí, ela volta o preço normal dela. Agora, eu também pretendo fabricar o bastão, né? Também a partir agora do mês que vem, também eu quero ver se eu consigo já soltar alguns já prontos. O pessoal tem me pedido uns prontos. E lembrando, pessoal, aí também, seguinte: assim, essas varas não é só para caçar, por exemplo, minério. O cara quer marcar água, ele marca água com elas, quer caçar diamante, caça diamante, quer caçar ouro, caça ouro. Quer caçar alguma coisa dele que subiu, ele caça. E... Então, ela é para milhares de coisas para caçar. Então, tem muita, quer dizer, tem muito o que fazer com elas. É uma ferramenta muito útil por exemplo, rouba uma coisa tua na tua casa, você quer saber para que lado essa, essa, aquilo que foi roubado foi, você dá um comando para ela, ela, te mostra a direção que foi, a direção que está, se você for em cima, você vai até onde está, tudo depende da pessoa praticar, dar uma praticada e ele ter um pouco de conhecimento com ela. Lembrando que a gente ensina, a pessoa que adquire, por exemplo, elas, a gente passa, como treinar com ela, como fazer os treinamentos, possíveis do começo modo ele poder usar o comando dela então a gente passa esse treinamento então é muito importante por exemplo a... por exemplo eu estou aqui em casa eu quero saber para que lado está um fio meu pra... eu dou um comando para ela dou os três passos ela vai me indicar para que lado que ele está então é, por exemplo, eu quero saber daqui na minha cidade mais próxima, quantos quilômetros tem, eu dou um comando para ela, eu não sei quantos quilômetros tem em linha reta daqui lá. Então é uma ferramenta que ela tem muita utilidade, então a pessoa, bronze por ela, ela adquire aí para caçar ouro, caçar diamante, mas ele pode usar para muitas outras coisas. Então não é que ele vai usar só para caçar ouro, para caçar diamante, então tem muita coisa que pode ser usada e é isso que torna elas muito importantes por quê? porque não é só uma coisa só que ela caça por exemplo, se fosse só para caçar preguinho, latinha, tampinha de alumínio não tinha grande serventinha mas é certo para caçar, caçar o que você quiser caçar com elas e essa número, a número 3, que é a que é a mesma coisa você pode, por exemplo, você abre ela já abriu puxa a puxa antena. Fez o L na antena. Você fez o elo, Já tá pronto para caçar. Eu vou abrir a outra aqui aí fica aberta para nós já fazer um já ter uma ideia melhor com ela. aqui ó, ela tá toda aberta. Mas vamos supor processo. você não quer abrir toda a antena você quer encolher a antena um pouco, você trabalhar com ela mais curta então você pega esse primeiro gomo dela aqui ó, você encolhe dois gomos, aqui eu dois aí você encolhe dois, tem os dois primeiros e você trabalha com ela mais curta, às vezes você está num lugar que está ruim para trabalhar com ela, você trabalha com elas aqui mais curtinhas então elas é muito, muito eficiente então essas aqui, a diferença que ela vai estar do Mercado Livre agora na promoção, a diferença é de quase R$ leva aqui direto ela vai dar a diferença de mais de 500, de 500 pode chegar quase R$ e essa outra vai dar a diferença de R$ 500 real de preço também do Mercado Livre então vai ficar aí outra, além disso a gente também consegue aqui também mandar, mandar um link para parcelar em 10 pagamentos se, se for preciso né só que aí os 10 pagamentos aqui direto, ele tem um acréscimo, mas o acréscimo é pouquinho também, é coisa mínima. Mas a gente consegue. Agora, essa número 2 aqui, nessa promoção, agora que vai até o dia 10, ela vai estar com um preço muito, mais, muito excelente se a pessoa perceber, compensa comprar também tanto delas porque é muito baratinho, vai é ficar barata e ainda tem a, a, pode ter as condições também de ser parcelado agora o bastão, o bastão eu ainda vou entrar na, começar a fazer eles vou fazer quatro primeiro depois a gente vai vendo como é que vai ser a produção dele mas fora disso a gente ainda vai demorar um pouco com ele Mas mês que vem eu pretendo Também já lançar ele Aí o pessoal que tiver interesse Nas variônicas nessa promoção Não esquecer de entrar em contato Pelo zap Porque no zap a gente passa A foto certinha dela, manda a foto certinha Passa o preço certinho Da, da promoção dela é, Porque eu não posso Falar aqui o preço que vai ser Porque mas uh, o preço vai ser bem abaixo do preço normal e também sempre pelo zap a gente consegue passar, conversar, passar vários detalhes essa número dois mesmo ela é o carro-chefe nossa, é uma das que mãe mais vende é ela então a, essa, a número 3 telescópio também nós vende mas por devido ela ser mais cara um pouco ela vende um pouco menos agora essa número 4 também está vendendo bem eu estou achando que logo logo ela vai ser o carro-chefe então por causa do preço dela ser um preço bem baixo e também ser muito eficiente né para você trabalhar com comando, trabalhar com testemunho então a gente vai aguardar aí eu e o pessoal que tiver interesse a gente já vai e também a produção dela eu tenho que ter a produção porque a pessoa acabou de comprar ele já quer que você envia já quer que você já despacha logo para ele porque ele já comprou já pagou então você tem que mandar rápido e é um produto que viaja no seguro não tem risco nenhum a pessoa não corre nenhum risco de perder o dinheiro de perder a mercadoria então é, vai tudo no seguro, se caso acontecer alguma coisa, desviar para o caminho, ou sumir para o caminho não tem problema nenhum, a gente manda outra e recebe, e recebe do correio então é, tem toda a segurança que precisa porque às vezes tem gente, que às vezes eles pensam em comprar direto, mas tiver com medo, falar ah, será que o rapaz vai mandar mesmo? será que manda, será que não não tem gente que tem medo é só que eu, eu, eu falo a verdade, não precisa ter medo. Todas que eu vendi hoje, foi todas entregue direitinho, tudo certinho. Chega lá, a pessoa me faz um vidinho eu mando uma foto, abri -o lá o pacote, manda uma foto mostrando que chegou tudo certinho. Por quê? Porque elas vai no seguro. Se eu tiver qualquer coisa errada, eu vou em cima do correio. E o correio é obrigado a me reembolsar. Antes de eu receber do correio, eu já mando outra para a pessoa. Já vai outra. Então é, a pessoa, por exemplo, mas que a pessoa adquire essa número 2, é o número 4, quer dizer essa. Daí uns dois três meses, um ano, ele quer trocar. Ô, Maurício, eu queria trocar número 2, a número 4, pela número 2. Tudo bem, nós troca, nós faz a troca, ele faz a diferença, pega o que ele pagou daquela, com o preço que está essa, nós faz a diferença, ele me manda a 4 para cá e eu mando uma 2 para lá para ele. Ou ele quer trocar ela na número 3, a mesma coisa, mas faz a, a, qual é a diferença que dá de preço e. E ele pega a número 3. Não tem problema, faz um ano, dois anos que ele está com ela. Ele quer trocar elas, mas faz a diferença de preço e. Agora. Lembrando, pessoal, que essa promoção só vai até o dia 10. Depois do dia 10 ela volta o preço normal. Porque essa promoção só é possível de eu fazer porque eu estou conseguindo adiantar um, um tanto dela. Por exemplo, estou é... conseguindo mais ou menos uns 30 jogos entre a 2, a 3 a 4. Porque senão eu não conseguiria fazer essa promoção também. Eu não conseguiria fazer. Porque se eu faço uma promoção sem tem nada delas adiantado Eu não consigo fornecer a promoção Quer dizer, a pessoa vai querer comprar e eu não vou ter para entregar Então é só porque está adiantado, eu vou adiantar Eu tenho um espaço de tempo a mais agora Então eu vou aproveitar esse espaço de tempo e continuar Deixando mais delas prontas E aí eu consigo atender essa promoção mas passou do dia 10, eu não consigo aí, conforme as vendas que tiver até o dia 10 ou até antes, depois já não consigo também atender também. Aí elas cortam por preço normal, aí... Eu mantenho aí dois, três jogos aí de cada um mais ou menos fazendo, o pessoal vai pedindo, eu vou mandando. Só que aí já não é mais a promoção. A promoção é porque eu consigo adiantar um tanto delas agora. Porque essa promoção que nós estamos fazendo, a diferença de preço é grande. Então o pessoal vai ter condições de adquirir tranquilo gente eu quero agradecer aí o pessoal que tem inscrito aí no meu canal que logo nós vamos ter uns vídeos bons vamos ter mais vídeos aí também fazendo umas pesquisas mostrando mais também como é que trabalha com elas em campo e também lembrando que eu tenho bastante vídeo eu tenho nesse canal aí já deu beirando mil vídeos e no outro canal eu já estou com mais de 200 vídeos também e pedir o pessoal para não esquecer do like, viu o vídeo aí até o final aí, eu começou a ver o vídeo, dá um like para nós, esse like ajuda muito, porque o, o YouTube manda esse vídeo para mais gente, então isso para nós é importante. Outra, tudo que eu sei sobre as variones, que eu tenho ensinado no meu canal, tem colaborado com o pessoal também ensinando, então é muito importante para a pessoa que está aqui, nesse hobby aí, que gosta de pesquisar minério, gosta de pesquisar uma coisa ou outra e, outro, e também aqueles que querem aprender mais, porque as variônicas, que nem eu tenho falado elas não é só para caçar ouro, caçar diamante, isso aqui é para caçar um milhão de coisas você pensar em caçar com elas, elas, você tem condições de caçar com elas, é uma ferramenta para isso Então, ah, eu tenho muitos compradores aí que comprou para caçar outras coisas, não tem nada a ver com minério e tem outros que caçam, comprou para caçar minério. Então, é... E também sempre falo pro pessoal, você comprou um par de variônicas, você treinou com elas, é... Você tem uma ferramenta na mão para muita coisa. Muitas coisas. E eu tenho meus vídeos lá ensinando sobre muitas coisas. Mas muitas. Coisa que a pessoa nem pensa na vida que poderia fazer com ela e pode fazer com ela. Então eu quero agradecer os amigos, uma boa tarde, Maurício Mococa, que Deus abençoe a todos.